E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos entender em qual contexto nós utilizamos taxa de variação, interceptação em x e interceptação em y. E, para isso, nós temos um exercício aqui. A irmã de Flynn o emprestou um dinheiro que ele pagou em um determinado tempo. Flynn representou graficamente a relação entre o tempo que havia passado em semanas desde o empréstimo e quanto ele ainda devia à sua irmã. Ou seja, ele representou nesse gráfico aqui. Que característica do gráfico representa quanto tempo Flynn levou para pagar o empréstimo? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Quando nós queremos saber que característica do gráfico que representa esse exercício, ou seja, quanto tempo Flynn levou para pagar o um empréstimo, nós devemos analisar a inclinação da reta, que é a variação, a interceptação em x, que nesse caso é quando o y vale zero, e a interceptação em y, que nesse caso é quando o x vale zero. Começando pela variação, pela inclinação da reta, nós temos que saber que essa variação diz Quanto variou no y quando variamos uma quantidade no x? Por exemplo, se escolhermos esse ponto aqui, que representa uma semana após o empréstimo, se passar mais uma semana, você pode observar que o valor do empréstimo caiu para 10 dólares. Ou seja, era 15 dólares e caiu para 10 dólares. Ou seja, se passarmos uma semana, nós podemos ver que o empréstimo cai 5 dólares. E o mesmo vai acontecer para todas as semanas. Ou seja, passando uma semana, vai cair 5 dólares do empréstimo. Isso porque nós temos uma reta. E analisar a inclinação dessa reta é a mesma coisa que analisar essa variação. E, claro, essa variação, essa taxa, vai ser constante. Mas, claro, ela só te ajuda a descobrir quanto o Flynn está pagando a sua irmã por semana. Ela não te ajuda a descobrir quanto tempo ele levou para pagar. Portanto, eu vou descartar isso aqui. Agora, uma interceptação em x significa que nós queremos saber quando a reta vai tocar o eixo x, que é bem aqui. Ou seja, é quando o y vale zero. E claro, esse aqui é o eixo x. Ou seja, esse aqui é o valor quando o y vale zero. E quando isso acontece, significa que o valor da dívida é zero. E essa é aquela hora que você faz a seguinte pergunta: Esse tempo aqui é o tempo que o Flinho vai pagar o um empréstimo à sua irmã? É o tempo que ele não deve mais nada a ela? E é justamente o que queremos saber nesse exercício. Ou seja, aqui nos mostra o tempo que Flynn levou para pagar a sua irmã, que nada mais é do que depois de quatro semanas. Ou seja, ele não deve mais dinheiro a ela. Portanto, essa aqui é a alternativa correta. Por que não pode ser uma interceptação em y? Porque uma interceptação em y Significa que o x vale zero, ou seja, é esse ponto aqui. É o momento que o tempo é igual a zero, que o x é igual a zero, o que vai nos dizer que a dívida inicial do Flynn é de 20 dólares. E, novamente, não serve para nos dizer quanto tempo o Flynn vai pagar o empréstimo. Então, não pode ser uma interceptação em y, e muito menos essa aqui. Né?